eu vou falar para você porque você deveria considerar se tornar um arquiteto o primeiro ponto é que isso vai representar efetivamente um upgrade na sua carreira tá porque você vai ter mais contato com pessoas que tomam decisões tá com pessoas estratégicas da companhia, com pessoas de produto, tá? Então você vai ter uma visão mais abrangente do que você está entregando, do resultado que você está entregando, né? Tipicamente como um desenvolvedor, né, ou então uma pessoa técnica ali de outra área de infra, de dados, você acaba focando muito em uma atividade e aquela atividade tipicamente você não tem uma visão abrangente dos benefícios que ela está trazendo. Você tem uma visão limitada da atividade, da demanda, coloquei a telinha, beleza, o usuário vai fazer o login. Mas, pô, qual que é o benefício real que eu estou trazendo com aquela telinha de login? Tem um benefício grande aí por trás, né? Certamente tem. A pessoa não vai conseguir utilizar o sistema sem passar por aquilo né? E qual que é o ganho que a pessoa tem em utilizar o sistema? Será que segurança é uma coisa muito importante ou um pouco importante para o usuário que está acessando aquela aplicação? Então, é, tem cenários e cenários, tá? Não tem um certo ou errado, mas quem tem essas respostas é o arquiteto, ele tem essa visão, beleza? Então, é literalmente um upgrade de carreira, tá? Principalmente quando o arquiteto sabe o que ele precisa fazer. Ele conhece o papel, ele tem domínio das atividades que ele precisa executar. Então, isso é muito importante. Se o arquiteto não está no controle, né, não tem visão do que ele precisa fazer, ele é literalmente conduzido a fazer outras coisas que não o papel dele. É muito interessante o trabalho de um arquiteto, Tá, porque além de fazer toda essa ponte com os demais membros, com os demais stakeholders, é uma profissão que você projeta, desenha, idealiza. É assim extremamente prazeroso trabalhar com arquitetura. Tá? A liderança que você tem ali é naturalmente conquistada com as pessoas técnicas. É, é assim, é top demais, é muito legal. Eu não troco arquitetura assim por nada. Né? Eu tenho uma carreira de mais de 30 anos trabalhando com arquitetura e eu garanto para você, é muito top. Se você gosta de liderar pessoas, de desenhar soluções, né? de ter ali é, uma ampla visão dos porquês das coisas, de negociar, de discutir, de propor soluções, de ir lá na frente desenhar é, assim, arquitetura é para você com certeza, tá? Então, eu diria que é, se, se você gosta dessas coisas, é um grande motivador para você se tornar um arquiteto, beleza? Principalmente, né, de novo, tendo visão, sabendo o que fazer para poder direcionar sua carreira corretamente.